antes quando sempre tinha um cara troll na tipo o Lubiata, tá ligado? Ele louco, quando nada. ele ficar na Nilba. Agora eu entendi. Agora eu... Está jogando, ah, não dá, tem que jogar lá na amiga, ó, de Caralho, maluco, é que você quem joga na B. Caralho, brabo. cara fala B. Nossa, violento. entrega. Mas eu tô muito bom no que era Mas seu, então um Leite em pó? Leite em pó, leite condensado. E fruta que tiver aí você coloca, de tipo, banana. Não, não, Banana, morango. Fê e é Z, peito. Obrigado pelo sub, parceiro. Valeu, valeu pelo sub. Valeu, valeu. Ó, oh, smoke valeu. na liga ou jungle. Ou você vai ser cabelé, cabelé. Vamos lá. É, balasso, cabeça balasso. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Cabecinha. Tô chegando no policial pra vocês esperar pra gente. Fecha, fecha. Vai, vai, vai. Tá ligado, tá ligado. Liga a mão, eu tô ligado. Ai, que mentira, mano. Matou todo mundo, Newton. É o Newton. Go, go. Eu vou, vou ser errado, vou ser errado. Tomou tiro, tomou tiro no peito já, mano. Ele não abriu. Bang, esquina? Não tem, eu sou desmoronado. Vai entrar, vai entrar. Ele pode ter ficado escondido, lá direitinho. Que desgraça! Ah mano, onde tá o cara? É aí pra lá saiu aí, Passagem bomba é minha Bomb passando morto Já Tem um scout chegando atrasadão o aí era. na caverna Ô caverna. caverna Me liga Acho que é scout da scout ultimo tá. <risos> <risos> <risos> Nice <risos> <risos> <risos> <risos> Dropei Drop Drop. E Ô, oh, você vai jogar fora? O cara jogou fora, tio. Double liga, Flash? Double do Não, não, não. Vem de novo, eu sou de, de, de, de mais um, mais um. Mais um. Toma cego. Aqui não. Gravato, cego, cego. Um rato, um rato, um rato. Lá atrás ainda. Vou pegar a volta dele no TV. Ninguém, outro... Tem mais um B, Spa, mano. Boa. -ra, Tem tá rato, rato, rato, rato, rato. Ele me escutou, ele vai mirar em mim agora. <risos> Mais um, mais um mesmo. Tem então, um palácio, Thash. Filha da mãe. Quer é palácio? Eu achei que eu tenho um cara palácio, não é certeza, não, mano. Mano. Palácio, tiro, não, palácio nossa, tá muito chato. Nossa, morto. Né? Ah. Olha palácio. Ai, embaixo liga o palácio. Ah, em... O outro não sabe. Caverna tá não entrou, né? Caverna tá tá tá morto. Palácio agora. Palácio de, de Alp. É meu, meu, meu. O HS, ó. Saguei, saguei, Thash. Hahaha. <risos> é, tu é, ah, tá, onde? tá, tá com de vida, Pulando na cabeça não é dele. Alp, não não, eu não. Não viaja. Tá aqui, tá lá, tá lá. Eu vou pular é, ele vou pular ele. um, tem Ah, tem na top Toda vem um rato no AWK. Ah, o rato tá esmocado, mano. Ah, abriu meio que eu não tirei a mira. Eu acho que é Dois. é rato. Rato clear. vendo? Very good. Eu não consigo terminar de pedir o açaí aqui, que tá muito difícil, muita coisa. Eu vou tentar aplicar uma Igor uma não, mas eu vou usar daqui alguém. É. É, vai lá, vai lá, vai lá. São dois ou três meio. Ah, Palácio entrou. É, nada É, os caras sabem que eu tô rato Sim, aqui, entrou mano. Entrou Nossa, com Comeu jungle 1. Tá jungle, cara. Tá Tocou tá. tudo. Não Vai dar nem fudendo. Ele sabe. Quanta mira Nossa, tia lá velho. <risos> se tu repica, tu mata o cara. Certeza, mano. O é meu. Me okay, Meio, Eu. Eu, meio. Eu, meio. meio. meio B. girando. É B, B, B, é, esse ah, é o palácio na é o palácio na Ah, eu vou forte, eu vou forte Me bomb, Nossa Eu vou palácio aqui então, não, Eu, pra eu vou fazer, fazer lá Não pode, aqui. pode, pode, pode. Vou matar um <risos> Tava cego o bomba aí? Ah, pra caralho, Não <risos> não. Ficou, ficou. Errei o tiro, eu li, mano. Errei o tiro, tiro mano. Que isso? Ok. Vou capar a janela. Liguei embaixo. Liguei embaixo, liguei embaixo. Morto. Ele é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 ele é morto? Tem cabecinha. Matei, matei. Peguei janela. Meu Deus. Onde? Um L, um L. Moscou. vamos amore ou parar Pera. Aí vai, amore. Eu, jogo. eu hora. jogo. Tô a fim de jogar um DBDzinho, mano. Ei, eu tô com sono. O que que é DBD? É de Daylight. Ah, não, ué. Mais cedo não, ainda. Não, cara, se for pra jogar outro jogo, é pro meu pai, rapaziada. Não acho que eu vou dormir, velho. Eu vou dormir, não, deixa, já é só... não. não tá na minha tô hora. Comi mais um iPhonezinho aí, fica de boa. <risos> eu acho que eu vou dormir, saideira? né? Saideira? Eu jogo uma saideira, Dash. Eu, eu não, saideira, não dá, mano. não consigo, eu não juro. Eu tô com muito sono eu Não, remédio. Pô. Mais uma, tio. Não dá, eu tô dormindo. Parou, parou, Desi. Não, você tá amassado, toma... Quando o pai toma anti-alérgico, eu não consigo nem olhar pro monitor. de Tanto sono, velho. É, então, mais uma, bora. Relaxa, o pé joga. Falou, Flopão. Falou, Flopão. Falou, Bate, Fala, nossa Death. Tem que chamar um... Deixa Relaxa, sempre tem, né? Você é nem doido disso aí, velho. Fico... Não, deixa abrir a lobby aí qualquer coisa, velho, que você foda, mano. Ó oh, o Felpão, Felpão sempre a gente um de lobby abertão. Um é. É. Sempre. É. Não, ah, você qualquer você coisa... Consegue, o Felpão ah. você não tá nem aí, só abre a lobby joga com qualquer você aceita qualquer lobby. Com qualquer louca. Tem que ser, mano.